mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Réles, Esnob, Pelebeu. E fora tu, imperialista das Socate, charlatão da Sinceridade. E tu, da Juba Socialista. E tu, qualquer outro. ultimatum a todos eles. E a todos, que sejam como eles, todos. Monte de tijolos com pretensão a casa. Inútil luxo, megalomania triunfante. E tu, Brasil? Blague de Pedro Álvares Cabral, que nem te queria descobrir. ultimato a voz que o confundis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 Passei aristocratas de tanga de ouro. Passei frouxos. Passei radicais do pouco. Quem acredita neles? Manda-me isto tudo para casa descascar batatas simbólicas. Se foco de ter somente isso à minha volta. Preciso respirar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 Álvaro de Campos, 1917, heterónimo de Fernando Pessoa.